Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação, ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês aí, aqui do canal que é inscrito, a deixar sua moto brilhando com a pintura top, tá? É o seguinte, minha Tito 160 aqui, ó, ela tá com a pintura fosca, faz bastante tempo que eu não lavo a moto, a moto fica tomando chuva... E acumulando poeira Então no vídeo de hoje eu vou dar, ensinar vocês aí como que eu faço para deixar minha moto brilhando Deixar ela muito top Vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então rapaziada, seguinte Vou mostrar primeiramente o material que eu vou utilizar, né? Eu utilizo um balde Aqui tem dois panos É Pano microfibra, esse daqui, tá? É o melhor pano que tem para não riscar a moto Eu utilizo dois Esse pano aqui é pra lavar E esse pano aqui é pra enxugar, tá? Eu uso... Diferentes, porque esse aqui pode ser que eu use para lavar e, e acumula alguma sujeira nele E para não riscar a moto, então eu uso um segundo pano limpo só para enxugar, tá? o Esse é o primeiro material, aqui da mangueira, tá? Para lavar a moto Segundo material, família, que eu vou usar para dar um brilho e deixar a pintura lisinha Porque a minha pintura não tá lisa Eu uso essa cera automotiva, tá? Essa cera aqui da Grand Prix não sou patrocinado, mas é uma marca muito boa de cera, tá? Mas você pode escolher outra marca de cera se você quiser também. E vou utilizar aqui também dois panos. Um pano para passar a cera, outro pano para dar o brilho, para dar o lustre, tá? E o shampoo que eu vou utilizar para lavar a moto, vou utilizar esse daqui, tá? É lava-alto. Pode ser qualquer tipo, qualquer marca. Qualquer marca. Eu comprei isso aqui no supermercado mesmo Era o único que tinha Se eu não lavar alto shampoo automotivo Tá valendo Beleza família? Vou mostrar aqui na prática Vamos lá, acompanha o vídeo Ó, Vou colocar uma medida aqui no balde Não precisa ser muito Eu vou no olho mesmo Ah, já era Agora é só ligar aqui a água Pra encher o balde Ligar só família Encher o balde só um pouquinho Não precisa ser muito Agora é só encher o balde Não precisa encher muito, tá? E agora, família é, A primeira coisa antes de lavar a moto para dar o brilho É o seguinte é, Sempre jogar água na moto para tirar a poeira Principalmente minha moto tá bastante tempo parada Ela junta muita poeira De poluição mesmo De, de poeira que Que vai juntando na moto Então sempre começa jogando água na sua moto e sempre jogando água de cima para baixo tá nunca de baixo para cima porque a sujeira tem que escorrer para baixo tá joga água em tudo jogar água nas rodas joga água na dianteira pode jogar na na frente da moto joga um pouco no painel e como vocês podem ver a força da água não tá muito forte tá se você tiver um jato muito forte não fica jogando muito forte ali no painel e vai jogando a moto inteira. Bom, família, agora já lavei a moto inteira, já joguei bastante água. Hora de lavar. O meu tanque aqui, ó, ele tá bem grosso. Vocês não vão conseguir ver por vídeo, mas eu passando a mão nele. Se sua moto também tiver assim, usa essa dica que eu tô passando um vídeo pra vocês, tá? Ele tá com o tanque, tá bem áspero. Ele não, não é correto a pintura da sua moto ficar áspera desse jeito. Principalmente minha moto que é nova, né? É como que eu lavo ela muito pouco, aí acontece isso. Vamos misturar aqui, né? O shampoo com a água. E vamos passar. Vamos lavar a moto. Passar o paninho microfibra primeiro. Ó. E eu vou fazendo sempre movimento circular. Às vezes faz um pouquinho. linear. E eu vou passando na moto, família. Passa no banco. Vai lavando a moto. Pode passar também no painel, ó. Não precisa passar muito também. Ó. Vai fazendo na frente da moto. E vai fazendo esse procedimento aqui, família. Até completar a moto inteira. Vou fazer aqui, volto com o vídeo pra vocês verem. Tá? Aí depois é só enxaguar. Liga a mangueira lá. Enxago para tirar a moto. E depois eu vou ensinar vocês a inserar. Então, rapaziada, já... Sem sabor é moto Agora é só tirar o sabão com a água aqui Beleza? Bem simples Só jogar água de cima pra baixo Da mesma forma que você tinha feito Beleza? Aí depois que você lavar a moto Você vai pegar o outro pano Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Aí você pega outro pano seco aqui, ó E passa na moto inteira Pra deixar ela bem sequinha Antes de você passar a cera Aqui a pintura dela, ó já está bem mais lisa do que, do que já estava, mas não está totalmente lisa. Agora com a moto lavada, só falta secar aqui, ó. olha o brilho que já deu, família. Olha o brilhão que já deu na moto. Agora para secar é só passar o pano normal, tá? não tem, não tem nenhuma dica para falar para vocês. É só passar o pano, tirando todo, toda a água da moto. Firmeza? Vou terminar aqui. Depois eu volto para vocês. Acompanhe. Agora, família, a gente vai pro passo 2 Vou pegar a cera aqui, ó Seguinte, vou abrir a cera Toma cuidado para não derramar A moto já tá seca, tá? Ó, passar o dedo aqui na cera bem pouquinho E vou espalhar dessa forma aqui no, no tanque da moto, ó Vai espalhando um pouquinho em cada lado Que a gente vai ter que espalhar essa cera aqui, ó Pegar o paninho seco, tá? Microfibra também e vamos espalhando ó família. Dica é: não pode passar cera no banco. Tá, não pode passar cera nesses locais de plástico da moto. Só passa cera nesse local pintado ó, no tanque, na abinha, na dianteira. Nessa carenagem vermelha aqui, não pode. No farol, no farol pode até passar, mas não adianta nada. Tá, beleza, família? Essa é a dica aí para vocês. Se vocês quiserem uma dica aí de como. Lavar a roda moto Como lavar motor Deixa nos comentários e deixa o like, tá? Que aí depois eu gravo um vídeo específico Mostrando pra vocês como fazer Então, família, vou mostrar aqui pra vocês Eu passando a cera Sem cortar o vídeo, tá? Ó, passou a cera Vai ficar dessa forma, tá? Você vai ver que ficam as manchinhas ainda Aí você vai vir com outro pano seco Pra dar o brilho Esse você vai lustrar o tanque da moto vai pastando bastante movimento circular tá que esse vai deixar a moto pelo do cabelo olha o brilho que já tá dando ó ó tá lisinha aqui família eu vou fazer esse procedimento aqui na moto inteira depois eu mostro para vocês beleza voltão rapaziada pega o brilho que deu na peça se liga só olha o brilho que tá esse tanque olha o brilho que tá à frente da moto Se liga só Ó, pega a visão Olha só aqui o brilho, ó Dá pra ver tudo, ó O reflexo do dedo Olha aqui, família Olha o reflexo da mão aqui, ó Pega a visão do brilho Zero, zero, hein Fala a verdade Passar a cera na moto Lavou e encerou A moto fica brilhando Como se tivesse saído zero da loja Aqui também, ó, você vai ver que o tanque fica lisinho. Aquele aspecto áspero sai da moto, ó. ó aqui tem um, um dedo aqui de cera. Que eu não limpei. Deixa eu dar uma encerada aqui, né? Ó. Prontinho. Tá zero, família. Topíssimo. E agora que eu lavei a moto, a gente vai olhar pro céu como que tá. Ó o céu de chuva. Só lavar a moto que já começa a querer chover. Firmeza, família, curtiu a dica? Deixa o likezão que a moto ficou top no brilho, no mel. E am on a whole